O é muito chato contra a Evelyn, pior que é mesmo, o Shadowbox. A não ser que você pega muita vantagem no começo, mano E fica toda hora me matando, né E faz Banshee, se você fizer Banshee também me fode muito, mano Acho que eu vou ganhar top top do mesmo, hein, mano Vou fazer três campos, top Se o mid vacilar não vai mid Se nada der certo, eu faço full clear, mano E eu tenho que tomar cuidado que essa Kiana O cara pode me punir bastante, mas vambora Vambora, filho, não deixei de se zonear, não que se ele ramelar, eu tô aqui Pegar colheita nesse cara tá bom já, mano Tá de bom tamanho Pronto É só de frisar, é só de frisar o wave, mano já, já adiviei pro cara aqui, ó, mano Isso aqui que eu tô fazendo tá roubado no LOL atual, viu, galera Que é impactar a lane, mano Mano, que vontade de meter um flash pela parede, galera Papo reto, mano Nossa senhora, família, chama Que isso, galera Flash oh, Siren, se esquece usa Olha lá. Flash aí Martin. Tá doido, paizão Já usamos no predict ali, beleza? Já foi no predict Acho que eu vou dar um big over, hein, mano Vou fazer golem e vou ficar top pela lane, hein, mano Sentindo o cheirinho de que a Gwen vai dar um all-in no guerreiro Aí nós já lança braba, ó É um pouco errado isso aqui que eu vou fazer, hein, galera É bem melhor resetar logo, tá ligado? Mas, mas, vambora Ah lá, tá vendo? Só dei alt-tab e cliquei, paizão Tanto que facilitou, né Será que tem dano? Uh, que gank, hein, família Que gank, mano, já tô nível 6 aos 5 minutos, mano Vou tentar não roubar muita XP desse mano, ó, velho Não quero pegar o XP da catapa Mano, eu posso ser mais nerd ainda, família Mano Esquece, galera. Esquece. Vambora, vambora. Já acabei com a top. Top lane aqui não faz mais nada, não. Ai, me Deus, corre muito, que a Kiana tá ali. Vou fingir que vou pra cá, só que eu vou dar B aqui, tá ligado? Eu fingi que ia é pra lá, mas vou dar B aqui. Três barricadas pro cara top. Tiramos uma wave gigantesca. Kiana tá nível 5 e eu tô nível 6. Não vou parar meu B, amigão. Não vale a pena eu parar meu B. Beleza? Vou dar B logo que eu já dei o um over do over do over. É isso, galera. Beleza? É isso. Olha que delícia. E esse tempo que eu perdi top, que eu fiquei muito tempo lá, não foi ruim. Porque minha Dianco tá nascendo agora, ó. Nasceu sapo, agora ele vai nascer lobo. Como eu já tinha feito aquele clearzão de baixo pra cima, eu tinha uns dois minutos e meio pra fazer jogada. Fiz uma, fiz outra. Na sequência, né? Então, não precisa nem falar, né, galera? precisei nem falar. Aqui vocês já tá ligado né? Nossa, a Grey não vai guardar, mano. O cara é fogrilo, velho. É. Ah, foi e aí? Que era pra ter sido melhor, mano. Só que a Irelia, ela. Acho que ela foi cedo, tá ligado? Mas era pra ter sido bem melhor isso aí, velho. Se ele não morre, a gente pegava a torre. Agora fodeu, mano. Vai vir uma Gwen parar meu arauto juntamente com a Leblanc e a Irelia tá longe. E essa cal é ruim, tá ligado? Que isso aqui que eu tô fazendo. Acho que eu vou ter que meter o pé, velho. Vocês conseguem perceber que essa minha cal é ruim? Olha lá, Leblanc. O cara não é bobo nem nada, ó. Mas foda-se. Eu vou voltar pro objetivo. Eu sou nerd. Quero que se foda. Qualquer coisa é o flash a parede aqui. Tô nem aí. Tô nem aí. Qualquer coisa é o flash a parede, mano. Se a Gwen tiver um pouquinho de. de... De noção ele vem reto pra cá Em vez de bater na torre, mano E se a Gwen vier pra cá o cara vai pegar alto Eu vou ficar muito chateado, galera Deus é fiel, mano, vambora Não, Leblanc, não vem pra cá não, Leblanc Para de graça, amiguinho Bora, galera, chama nessa porra. Vou fazer golem, vou dar B e vou bot. Vou tacar alto pra ele, não. Tem um fator gostoso também: é que bot tem quatro barricadas, então nós pode aproveitar as quatro. No top só tem duas, tá ligado? Mas aí levando as duas, nós pegava o first brick. Só que eu quero ser guloso. Eu sou guloso, né? Eu vou em busca de pegar as quatro barricadas e o first brick lá no bot. Esse é o plano. Vamos seguir a porra do plano. Ou eu vou, ou eu vou mid aqui, deixa eu ver. Achou, tá bom Não tá tão bom porque eu vou ficar sem R pro bot, né? Era pra eu ter sido um pouco mais rápido, galera se eu, se eu fosse um pouquinho mais rápido aqui, essa play era clean, mano Se eu tivesse dado insta o R flash, ela morria Insta, tá ligado? Só que aí eu fui querer meio que poupar o flash Aí depois usei igual Negócio horrível, mas tá bom Morri? Acho que eu morri, hein, mano Morri, galera Tô vivo, morri, tô vivo, morri Cura logo, cura logo. Beleza, o arauto cabeceou. Deixa eu ver. Cabeceou, peguei a barricada no finalzinho. Tá, só de eu não ter morrido pra essa Kiana, eu já tô feliz. Papo Reto, hein? Kiana fode muito o Fiddle, mano. Se ele só pular no meu cangote, ele me mata. Só que se eu tiver ult, talvez eu mato ele. E tá com cara de que ela vai vir aqui, hein, mano? Sabia. Tem então, uma Leblanc vindo aqui, mano. É pra gente ter medo? Como é que é o mistério? Peguei o Red ainda. Matamos esse cara que foi folgado. Nice, paizinho! Esse cara tá querendo pagar de folgado aí, mano. Tá, tá se fudendo, mano. Basicamente é só isso. Só matar, paizão. Mata, mata esse cara que ele chuta. Boa. Quase, hein, mano Fui querer jogar de um jeito que eu ia tentar sair vivo Não, não vi se você separou, tá ligado? Eu tinha um protobelt ainda pra dar um Um dashzinho Eu sabia que a Lulu ia me pilar Só que eu acho que o que fez a minha play não dar certo aqui Pra eu não sair vivo foi o Exaust, tá ligado? Valeu, Pugzinho Obrigadão pelos seus dois meses de subzão com a gente aí, meu querido Muitíssimo obrigado pelo apoio, papai Por favor, dá tempo da Lulu chegar, mano. Ah! Que isso, velho? Da onde que sai esse rapaz aí, ué? Nossa, eu dei CC no cara na hora, hein, mano. I'm lucky. Let's get down, let's get down. Será que vale a pena flashar pra matar um cara desse? Nem precisa, né? Vem, vem, doidão. Esquece. Foi mal, Luluzinha, mas foi por um bem maior, mano. Eu tava sem, sem cooldown. Ah, velho, achei que esse cara ia matar nós dois, velho. Que porra é essa? Oh, mas tá folgado demais, Szinha. É, vai pra base aí, doidão. Mas tá folgado demais, mano. Eu consigo. Eu consigo virar na ult aqui. Preciso só, só guardar mana, hein, mano. Mano, se o Baron cancelar meu ult, vai ser muita luz aqui, galera. Let's get down, and down. Faltou só o que segura Mas a vida, hein, a mano Mas a cabecinha, velho Salve, paizão 3D, mamando Depois escuta esse som Ali, galera, 100% em hate, hein, mano Nesse período aí pós-mundial, ó Leblanc já vai nascer tomando, ó Olha lá, já nasce tomando, não vai entender nada Afi... Mostrar o facão pros caras ainda, hein, galera Bota os guardinhas aí, ó beleza toma faca usada ai da GG galera você não aí dale ai ah, esse mano